Olha lá, o brasileiro, primeira vez vendo neve, tá como? Olha, Karim! Ih, quer voltar já? Tá muito frio! Ah, mas ah, você jura? Olá, novamente! O que estamos fazendo agora? Vamos lá fazer uma tatu porque um seguidor meu, cara, o Henrique Gnu, inclusive salve aí pro Gnu, mano deu uma tatu de presente, cara, do Zelda. eu já vou fazer a Majora's Mask, moleque. Então vamos lá, mostrar o um trabalho incrível desse cara pra vocês. E é nóis. Ah! Nossa, não dói nada aí, velho. Aí corta pra daqui a 10 minutos eu gritando e chorando. Mano, tá ficando legal isso, hein? Já era? Pode mostrar? Ficou assim, agora vocês vão ver essa tatua aqui nos meus vídeos, que eu tô sempre fazendo assim, né, então ela vai ficar aparecendo aqui assim, ó, eu tô sempre assim, ó, né, segurando com a mão e fazendo assim, ó, agora o trampo do Henrique vai ficar aparecendo toda hora no meu vídeo aqui, ó o Henrique, eu faço assim, ó, aparece o trampo, aparece aparece o trampo, a propaganda é vida lisa, cara, ó, melhor publi, melhor público que o Henrique já fez, tá, na, na, na vida dele aí, tá, porque isso aqui vai ficar, vai ficar a vida inteira e a vida inteira eu vou falar do Henrique agora, entendeu, melhor público Henrique. toda vez que eu perguntar, pô. Vou passar o Instagram do Henrique. Pronto. Isso aí Aí vocês, por favor, depois vocês vêm aqui, entendeu? Dá aquela, dá aquela ajuda, vai lá seguir o menino lá, entendeu? No Instagram, pra ajudar a fazer aquela publi de milhões, não é mesmo? É isso. Valeu, Henrique. Tamo junto, hein, mano? A galera Top. brasileira, só chegar aqui no Prana Tatu, que só chegar. Não é mais o que você... Não hum? Eu nunca consegui gravar um vídeo que sua mãe não para de falar, O menino. <risos> estamos comemorando hoje, meu amor? Hoje é o dia que você vai morar comigo. Se <risos> bebe, bebe porque a gente vai precisar nesse momento. A gente tá vindo morar comigo, bebe. É isso, né? A partir de hoje, beleza e paciência, certo? É isso. Se tiver tudo bem, beleza. Se não tiver, paciência, entendeu? <risos> e aqui eles têm várias coisinhas de Magic. Só cartinha top. As cartinhas do Fortnite, que eu comprei todas. Fiquei todas as cartas do Fortnite. E agora é isso, eu tô aqui nessa loucura aqui, ó. Tá sendo meu mundo agora. E a minha vida hoje se resume a isso: é jogar Magic de noite, trabalhar dia durante o dia, jogar Magic, aí trabalhar no dia seguinte, jogar Magic. Essa é a minha vida, ultimamente, assim. Aqui é a lojinha. Gabeló, é. Dalmorão. Falou muito francês, né, meu? Nosso... Primeira vez me no ramen. Vai, amor, vê se você gosta. Eu pedi um de pork. Olha que delícia é esse, cara. Isso aqui é maravilhoso. O era de bife. Tem que pegar esse aqui nesse caldinho aqui, ó. Hum. nem comer esse negócio que escorrega. O que é isso? É melhor não saber, né? Isso é bambu. E bambu. Não é muito bom? Ah, é tipo miojo, né? É, mas é mais gostoso que miújo. Vamos fazer o que hoje? Domingo. Domingo tem nada para fazer. Acordei e falei, Sandra, vamos fazer alguma coisa. Ela falou, vamos. Ela falou o quê Eu falei, vamos nos Estados Unidos. Ela falou, vamos nos Estados Unidos. Aí estamos fazendo o que? Estamos aqui ó, na imigração Estamos aqui na migração dos Estados Unidos. Aí eu liguei pro Alan, que também é vagabundo, faz a de domingo. Falei, ah, vamos fazer alguma coisa? Ela falou, vamos. Ela falou, vamos para onde? Eu falei, Estados Unidos. Ela falou, Vamos. A caça falou, vamos, aí eu falei, vamos, aí a casa falou, vamos também, a cena falou, vamos também. Chateado porque tá. tá. tá muito trânsito, né, gente? Aí, entendeu? Tá parada a migração, a gente tá aqui a é 40 minutos já esperando. Né? Nos Estados Unidos, está ficando, um ficando um pouco bravo já com esse trânsito da migração. Eu que, nos Estados Unidos, não vou fazer nada, vou mostrar a Target pra eles. É isso. Salve, salve, mais um debate no Canadá começando para vocês. Hoje estamos fazendo o que? Estamos vindo aqui na Target novamente, porque vocês gostam de vídeo de Target. Eu sei que vocês gostam, estou voltando pro carro aqui, que eu preciso de pegar um bagulho que eu preciso para filmar os meus vlogs. Você tá indo na a minha cara também? Ai, que gostoso. Desse... <risos> eu um até... Mano, eu fiquei até encabulado aqui agora, né? Olha só, como é tudo diferente aqui, né amor? Não. Eu falei, cheiro de Estados Unidos é cheiro, cheiro de, de loja, loja que não fecha cinco. Cheiro de loja que não fecha cinco, é bem isso, né? Exatamente. Eu gosto de vir aqui nos Estados Unidos porque as coisas elas são um pouco mais... Elas são um pouco mais baratas que no... que no Canadá e a variedade é maior, né? Então a gente tem muita coisa pra comprar aqui. Canetas. Ah, você vai comprar mais canetas. Olha quantas! A senhora não acha que a senhora já tem muitas canetas, mesmo? Eu não acho nada. É a mesma coisa que eu penso com minhas cartas de Magic. As cartinhas do Fortnite, que eu comprei todas. Eu <risos> Eu todas as cartas do Fortnite. Olha aqui pra eu colocar na minha sala. Lá. Quadros. Decoração. Meu Deus. Cadê o Alan? Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Nossa, os quadros maneiros pra botar lá em casa, velho. Uh, que seria isso? Pra colocar o switch inteiro. Olha que maneiro, mano. Dá para botar os controlinhos aqui. Sim, da hora, hein? Já estão tá pirando nos Estados Unidos, já, cara. Tá pirando nos Estados Unidos? Barato, né? As coisas são baratas. Viu? Olha aqui os LED Eu gosto LED, mano. Olha aí. Ah, mas isso é vagabundo, né? Vagabundo! Vagabundo. e 5,55 essa caneca. E essa aqui, ó, 10 dólares. Do... Olha aqui, 10 dólares do Boba Fett. Eu tô quase levando uma aqui, velho. É muito linda. Não, essa tá muito legal. Ai, Legal, acho que eu vou levar do Boba Fett. Eu comprei isso. Hum, o que, que é isso aqui? É, do... é uma capinha pro fone? É. Agora você gosta de Star Wars, né? Não, eu comprei pra você. Oh. É, mentira. Canetas. É. Maquilagem. Olha essas canetas. Ah, então beleza. Muito lindas as canetas da moradora e olha quantas cores. Ai, Ai que legal. É legal. Podemos ir na Target agora? Porque eu quero ir na Target. Sou o pior youtuber, né? Eu vim na Target, agora eu tô indo embora Eu eu se me esqueci de filmar. Mas, ah. gente, tá igual ao Marte. Ah, é igual ao Marte, né, gente? O que, que o Alan comprou, gente? Vocês compraram o quê? Um batom? Batão. Vocês viram aqui, só comprar um batom. Eu, eu, eu, eu Orgulho da Sanders, eu não comprei absolutamente nada. Nenhuma Coca-Cola. Nem a Coca-Cola que eu comprei da última vez, né? Da última vez eu vim aqui, aí eu falei, mano, eu vou comprar só uma Coca, só pra não falar que eu não comprei nada. Mas não, dessa vez eu não gastei nada. Eu não gastei nenhum centavo na tarde, gente. ó. Tô com a mão. Aí agora a gente vai pra onde? A gente vai embora. Comer. Vamos comer. Importante comer. Com fome. Primeira vez que a casa tá vendo neve. A gente tá voltando pra Montreal. Olá, lá. Ah, o brasileiro. Primeira vez vendo neve. Tá como? Ó, ah, carinha! Volta aqui em janeiro pra ver se tá assim também. Ih, quer voltar já? Tá muito. Ah mas, ah, mas você jura? Ah, mas você jura que tá feio. Aqui um na minha mão, só tudo bem com cabelo. Mas você não abriu a boca? Você não comeu a neve? Tem que comer a neve. Olha o tanto tá o tanto de neve que vindo agora. o que você achou? Quero mais. É só abrir a geladeira no, no, no freezer, <risos> é a mesma coisa que as... não é a mesma coisa, não. Podemos ver? Ah,